Olá, estamos de volta aí com mais uma aula do nosso curso de SketchUp. Nessa aula eu quero modelar com você a cadeira Kratz, do Gerrit Rietveld. Eu imagino que seja essa a pronúncia, é um holandês, um designer, e ele projetou essa cadeira. É, a história dela é que ele desenhou mais ou menos 30 modelos até chegar nesse modelo ideal, né? E eu vou utilizar ela... Como referência as medidas não, podem não ficar exatas a gente, Eu tenho uma noção da, do tamanho dela tá? Mas pode ser que aqui como a gente vai utilizar uma foto para modelagem Pode ser que não fique no tamanho exato Mas é uma, é uma noção, uma ideia né? Só para você representar aí no seu projeto Você pode pegar de repente um outro móvel e fazer a mesma, a mesma função tá? Então eu vou pegar aqui no câmera, adaptar a foto eu vou utilizar essa cadeira Crat 2, aqui, a gente já viu aí o modelagem a partir de fotos, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar aqui, ó, os pontos de fuga no meu projeto, no meu desenho. Eu vou colocar o vermelho aqui na profundidade da cadeira. Certo. Posso ajustar sempre um pouquinho mais. E o verde eu vou colocar nesse outro lado aqui. Pronto. Pode ser que eu precise fazer algum ajuste aí, né? Vamos ver como é que vai ficar até que ficou bom né poderia melhorar um pouquinho para deixar esse azul o mais reto possível né então vamos ver aonde pode ser mudado aqui no na, na nossa perspectiva olha ficou o mais próximo possível e ele quase alinhou ali, vamos ver o que dá para fazer, deixar o, o vermelho um pouquinho aqui, vamos dar uma roubadinha aqui no vermelho, pronto, é isso aqui, ficou bom, e eu consegui organizar o verde aqui no, no, no espaldar da, da cadeira da poltrona, mais no assento e na profundidade da cadeira aqui nos braços eu utilizei o eixo vermelho, tá? O ponto de origem eu coloquei aqui logo no início, que é da onde vão partir as medidas, ok? Então eu vou utilizar aqui, ó, o adaptar a foto, que já tá ligado aqui no bandeja padrão. Vou clicar em concluído. Caso você, sem querer, utilize o Orbitar, você volta e clica na, na cena cadeira Cratch 2. Ele voltou aí na, na sua cena original, tá? Então é o seguinte, eu posso pegar minha trena, eu vou medir quanto tem aqui, ó. A minha cadeira está com 38 metros, né? então está muito grande, eu preciso organizar isso aí. Então eu vou pegar um lápis, uma linha, vou desenhar aqui ó, o comprimento total da cadeira. Tá? Essa linha aqui agora eu vou utilizar a trena, a fita métrica, vou clicar nas duas extremidades, ele está me dando 37 metros e 62, e eu vou clicar. Vou dar o comprimento novo dela, essa cadeira tem aproximadamente 60 cm, então vou digitar 0,60 tá? Digitei 0,60 porque está em metros, e vou clicar no Enter, e ele vai perguntar, deseja redimensionar o modelo? Sim, pronto, ele ficou pequeno, tá? normal, ele reduziu o tamanho, vou medir a linha novamente Olha lá, 0,60 ,60 metros, então deu 60 cm aqui Legal, então eu posso começar a desenhar a minha cadeira, tá? Eu vou pegar uma trena e vou começar a jogar as guias aqui, ó. Mas antes disso eu vou usar lá nos estilos, eu vou trocar aqui, ó, no editar, vou trocar a cor das guias. Vou escolher uma guia entre o vermelho e o, e o azul aqui, uma magenta, tá? Bem forte para a gente poder enxergar aqui as guias, tá? Vai ficar mais... Legal, olha lá, enxerga um pouco melhor, tá? Não tanto, mas ficou um pouco melhor. Então, vou utilizar aqui a, a minha trena e vou marcando aqui, ó, a profundidade da madeira, tá? Aqui a largura também, ó. A madeira tem dois centímetros, então vou aproveitar e já utilizar os dois centímetros, ó. 0,2 legal. Vou desenhar agora. Meu retângulo aqui ó, certo? Desenhei, vou usar o puxar e empurrar até encostar. Aqui ó, pronto, essa super essa face aqui estaria já pronta. Tá é a primeira face que eu desenhei aqui ó, volto lá na cena, vou transformar isso imediatamente num componente. Eu vou transformar num componente que, porque eu vou repetir ele do outro lado. Então, qualquer modificação que eu fizer aqui, ele já faz no outro. Então, vamos chamar de madeira 01. Pronto. Vou aproveitar agora e mu mudar aqui, ó, já colocar a distância né, dela. Vou copiar ela aqui com 60 centímetros, vírgula Mover mais um. Clique no Ctrl, copiou, pronto, já vou deixar ela encaixada ali, ó. Aquilo que eu falei, né, às vezes uma, uma precisão aqui, ó, muda tudo, né, um pouquinho menor vai ficar, ó, tá, não vai ficar totalmente no 60, mas se você quiser deixar no 60, dá pra deixar também, né, a gente pode utilizar aí o valor real da cadeira, tá, e aí vou continuar com a minha trena aqui, ó. Eu estou vendo que de baixo para cima aqui no eixo verde, ó, marquei a minha altura dessa madeira que eu estou fazendo, dessa que vai sustentando o assento, tá? Está me atrapalhando um pouco uma configuração aqui em janela, informações do modelo, unidades, aqui ó. É o ajuste ao comprimento. Ele tá com um centímetro, então ele tá me atrapalhando um pouco. Eu não tô conseguindo é, clicar e arrastar livremente, tá? Agora vai ficar um pouco mais fácil aí. Ó, ele, ele podia ter ajustado um pouquinho melhor ali, né? Então vamos ver se a gente consegue lá arrumar esse eixo verde aqui. Descer ele um pouquinho mais, ó. Pronto, vai ficar mais próximo, tá? Clico em concluído de novo. Muito bem, aqui eu vou desenhar de novo com dois centímetros. Isso aqui parece que tem um pouco mais de profundidade, tem três. Vou desenhar o retângulo. Ó, tô desenhando o retângulo aqui, certo? Ó lá. E agora eu vou usar o puxar e empurrar para empurrar ele lá pro fundo. Então eu vou posicionar de volta a minha cadeira aqui. Puxar e empurrar. Ó lá. Chegou certinho, ó. Certo? Vou transformar num componente também. Porque ela se repete do outro lado ali, ó. Então, madeira 02. Já vou aproveitar e copiar, tá? Vou pegar aqui, ó. Mover o Ctrl. Copiei. Aproveitei minha guia aí, ó. Não vou perder tempo, não. Beleza. Agora vou utilizar essa aqui de cima. Então, chegou uma hora que eu tenho que excluir as guias aqui, ó. Já não dá mais, né? Tava muita guia. Não, não tá dando para trabalhar então esse o braço dela vem em cima dessa madeira aqui ó pelo que eu tô vendo né vamos lá no, nos estilos vamos desligar aqui ó foto de primeiro plano né não o, o foto de fundo ó eu acabei Vamos deixar ela posicionando aqui A hora que eu desligo foto de fundo ele fica aparecendo aqui a cadeira Olha que interessante, né? E vou utilizar agora a trena novamente Para marcar a largura dessa cadeira tá? Desse, desse braço do sofá Então vou puxar daqui Deu 6 centímetros Estou usando aqui na base, na base dela tá? E aí vou dois cliques aqui para poder marcar então, esse, esse retângulo, eu vou desenhar ele aqui agora. Aí, ó. Tá, aqui, se me, me engano um pouco aqui, ó. Essa... Vou esticar aqui, ó. Pronto, ó. Agora eu vou subir com vírgula zero também, tá? Subir aqui, ó. Vou transformar ele... Ele passou um pouco, né? Passou um pouco e eu tenho... Eu sei porque ele tá alinhado com essa aqui, ó. Mas são ajustes que a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito. Olha ah lá. Pô, agora ficou perfeito, ó. Então, vou transformar num componente novamente. Madeira 3, né? Madeira 03. Ótimo. Agora já vou aproveitar e copiar pro outro lado, né? E... Vou tirar, eu giro, eu tiro toda hora a foto do lugar, né? Porque fica mais fácil de trabalhar para você copiar o objeto, ó. Então, mover e copiar. Tá aí, ó. Tá posicionado lá. Agora falta a gente desenhar aquela do fundo. Aquela do fundo, ela... Ela tá afastada aqui, ó. Esses três mais dois. Então ela tá afastada cinco, ó. 5 centímetros, vou usar aqui, ó. Vamos ver se dá o 5. Ó, 5, perfeito, tá? E aí, vou colocar mais dois pra lá, ó, 1, 0,2. A profundidade dela eu vou usar aqui no verde, ó. Vou puxar o verde no eixo vermelho, não posso perder o eixo vermelho aqui, ó, tá? Travei lá, vou fazer até o final, ó. 15 centímetros ali, ó. Então o que aconteceu? Eu marquei aqui, ó. Posso desenhar com um retângulo aqui a base dela, ó, tá? Marquei lá no chão. Ó. E aonde ela encosta? Ela encosta na parte inferior desse braço. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou subir, e encostar na parte inferior aqui do braço, ó. Pronto, ó. Um pouquinho ficou diferente, mas aí é aquele negócio a gente dá uma ajustada nela aí, ó. Vamos Vamos ajustar antes, né, de fazer o componente aí. Puxar e empurrar. Vou ajustar aqui. Então, o que, que eu tô achando agora? Um centímetro, tá? Então, é, é essa madeira que tá errada. Essa madeira aqui, ó, eu vou colocar com dois. Então, ela tava com três, né? Vou colocar vírgula zero um, vou diminuir o tamanho dela. Vou arrastar essa madeira aqui, ó. Eu vou fazer um componente agora, chamado madeira 04, Eu vou levar ela no lugar, ó. certo? Pronto, porque a cadeira tem que encaixar uma peça na outra, né? não adianta também a gente não encaixar ela. Ficou bom, né? ficou um pouquinho fora, mas dá para, considerando que aqui é uma foto, não tem problema nenhum. E aqui ficou afastado, então vamos ter que arrastar de volta aqui. Pronto, vamos copiar essa madeira para o outro lado. Vou clicar na ponta esquerda aqui, ó, mover e control. Copiei, tá? Já vou copiando para ficar já no jeito. Aquela madeira ficou no lugar certinho, né? Muito bem, agora eu vou utilizar aqui o meu transferidor, porque eu preciso desenhar aqui na diagonal, ela é inclinada, Tá? Então eu vou usar aqui o, o transferidor nesse ponto, nesse canto aqui, ó. Tá? o transferidor, clico nesse nessa aresta e começo a rotacionar. Vou deixar rotacionar aqui, ó, até o ângulo ficar igual paralelo com a minha foto. Pronto, ó, marquei ali, ó. Certo? Pronto. Então, vou desenhar com o lápis a minha linha. Desenhar aqui, ó. Ela encosta ali no fundo, né? E a minha madeira tem 2 centímetros. Então, vou usar a trena de novo, ó. 02, E eu posso fechar agora com linha também, né? Pegar o transferidor novamente. Clico aqui. Na linha, clico na linha, cliquei no canto da linha, cliquei na linha na minha aresta. Vou digitar aqui, ó, 90 graus. Pronto, ele ficou 90 graus aqui, ó, né? Era isso que eu precisava. Aqui também vou precisar fazer a mesma coisa, então vou clicar aqui no transferidor, clico aqui no na extremidade, clico na minha linha e giro 90 graus, pronto, essa aqui é a minha linha. Olha lá, fechou a face, tá, então vou pegar aqui, vou puxar e empurrar e vou puxar até encostar do outro lado e vou transformar num grupo, mas antes de transformar em grupo, eu vou dar uma olhada aqui ó, ela tá separada né, tem uma distância aí que eu vou utilizar a partir da dessa aresta tá aqui, ó. 16 vamos jogar aqui 3 entre 3 e 4, né? Tá mais para 3 aqui, ó. Se considerar que ali ficou aquela diferença, né? Então vamos jogar aqui de novo, ó, vírgula 15 te dá uma ajustada aí depois, ó, vírgula 3. E vírgula 15. É isso aí, ó. Só o primeiro aqui, deixa eu ver. Ficou com aproximadamente 16. Tá, mas tudo bem, né? Vamos lá, a gente poderia com mais calma arrumar isso daí depois, né? Vou desenhar aqui retângulos. E puxar e empurrar. Até a face aqui, ó não apagou inteiro né, não sei porque, vou passar a borracha nele aqui, aqui a mesma coisa, dois cliques, pronto, e aí vou selecionar as três e transformar num, aqui é grupo né, não preciso fazer componente das três aí, tá, vamos voltar lá, ela tem uma base aqui embaixo ó. Ah, então essa base aqui eu vou desenhar, ela tem Imagino que ela tem aqui uns 5, 6 de profundidade. Vamos ver. Por aí, né? A gente pode arrumar depois, tá? Então vamos usar 6 aí. Vou usar a treina aqui, ó. ,06 e um retângulo aqui embaixo. Então, o retângulo não tá indo. Vamos usar direito. Vamos virar aqui, ó. Mudar o ângulo. Retângulo. Aqui profundidade de 2, né? 0.02. Grupo. Eu acho que tá na hora de esconder as guias de novo, já apagar, excluir guias. Aí falta só uma parte da cadeira, tá? Vou utilizar aqui ah, o meu transferidor novamente. Vou usar essa face, ó, bem esse canto, esse ponto, né? Cliquei. Clico num ponto aqui na vertical e começo a rotacionar. Pronto, achei o ângulo que eu queria. E vou usar o lápis a partir daqui, ó. Finalizar minha cadeira bem aqui. Pronto. Então eu já vou tirar aqui, ó. Pronto. Vou usar o lápis novamente para fazer o fechamento. Vou usar a trena aqui, ó. Cliquei na trena e encostei no... Na extremidade, porque aí ele transfere essa extremidade para o outro lado. Aí eu vou pegar o lápis e viro aqui, pronto. Vou usar mover e control, encaixei no cantinho, pego o lápis e fecho, pronto. Aí fechou a superfície. Agora puxar e empurrar para o fundo, 0,02 02. Bom, agora. Eu vou trazer a minha, minha trena, a minha guia para trazer as guias, as guias na vertical aqui, mas no plano inclinado, né? Não posso... Trouxe com 15 aqui, mas não é 15, né? Tem uma distância aí. Vamos medir aqui, ó. É o 16 menos 2 é 14, tá? Então vou usar a trena aqui, ó. Vírgula 14... A gente trouxe aqui que foi vírgula 15, né? Vamos medir 15 Vírgula 15 Mais 3 Então assim eu desenho o retângulo Pronto, consigo usar o puxar e empurrar mistério né que não tá apagando olha não tá atravessando a face mas tudo bem né não te apaga aqui na raça legal e aí tem uma vamos dar uma olhada lá na foto de novo né tem aqui ó atrás uma, um fechamento né um, um travamento para esse pra esse encosto aqui ele tem aproximadamente seis. eu vou usar os mesmos seis que eu usei agora há pouco No, no, no travamento ali do assento, tá? Então, opa, não transformei eles em grupo ainda, ó. A importância de transformar em grupo, né? Pronto. Vou utilizar o retângulo aqui. Puxar e empurrar com 1,02. E transformo num grupo, certo? Olha aí a minha cadeira desenhada, então eu vou editar, excluir guias, eu vou lá no visualizar, vou desligar os eixos para não me atrapalhar, tá? E colocar ela no, no, na posição, ó. ficou muito, muito parecida, não ficou idêntica, é, a gente tem que considerar também que isso é uma... Fotografia, tô, estamos desenhando em cima de uma fotografia. Alguma coisinha vai ficar diferente mesmo, mas eu consigo já usar isso aqui como uma referência, né? Você vê a cadeira tem aproximadamente aí, acho que 60 por 60, e saiu com 62 de um lado e o outro saiu exatamente 60, então ficou muito perto, tá? dá para utilizar aí tranquilamente para fazer os seus mobiliários. Não dá para desenhar agora e pegar as medidas para execução. Isso eu não faria, tá? Mas eu consigo usar ela aí para inserir no meu projeto e, e mostrar para o cliente, aí tranquilo, daria para fazer isso, tá? E aí uma questão de colocar materiais depois, a cor que você desejar, tá bom? Então, nos vemos aí na próxima aula. Até lá!